Eu, não, eu parei saque. de beber, Rony, sabia? Jura? Mentira, tá zoando. Você continua a caixa Eu agora. continuo bebendo, cara. É muito ruim isso, porque todo <risos> dia eu bebo, cara. Porque eu, eu falei, eu só vou beber quando eu fizer show. Aí eu tô fazendo show todo dia. Mas você bebe socialmente. Socialmente, não só aqueles cai Toma a tua brevinha. Mas, mas, mas toque a real, a gente já caiu. Já. Eu e o Luiz. Já. Cara, uma vez a gente de fez um show é de verdade, bebê. Cara. cara, eu te juro, uma vez eu, eu e o Luiz, por favor, quem estiver escutando, as crianças estiverem é. por favor. Tira as crianças da sala. sala. Cara, a gente fez um show no El Botin. Lembra? Lembro, Era um, um restaurante de comida mexicana. A gente Nossa. começou fazendo também shows, assim, em bar... Abrindo isso, né? É. Cara, a gente fez um show e eu nunca tinha tomado tequila. Nossa, Aí o cara tava, tá, botou aquelas eu odeio, comidas, tequila, não sei o né? Vamos tomar tequila. Tequila cara. da torre Aí gêmea. Aí toma uma, toma uma, tomar outra, não sei o quê. E, e, e não é igual saque, você não vai ah. sentindo, é uma hora bate, cara. Eu te não, juro. Tequila é torre gêmea, você Eu tá cara, não show. sei. E era o Luiz que dirigia, eu não sei como a gente chegou em casa. Cara, eu só é sei que eu dormi na casa do Luiz. É. Que eu, eu, eu, eu acordei, tava todo o Hugo ali. Tava mesmo, velho carro, é, sabe? Nossa, Aí, tipo, você acorda é foda, de velho. ressaca tendo limpar o carro. Não, sem o saber carro do tá. amigo. Eu tive que vender o carro. Não valia mais. O carro do amigo. <risos> Caralho, tá Mas Deus. Deus. quem comprou? O cara Eu. que não sente cheiro? É. <risos> cara, o cara com da Covid. O do... vídeo, cara com Durepox, entendeu? <risos> Vendeu pro cara com covid. o cara Covid. Não, Pegou tá três boa. Covid. Eu, Carlinhos, então, uma vez na balada. Cara, cara é surdo de cheiro. Nós tomamos um fogo de tequila e apagamos. É, se apaga. Não lembra. apaga. Eu não lembro. acordei. Num sofá assim, ó. E o cara, cadê? Me roubaram minha carteira. Hora que eu olho pro lado, cara, juro por Deus, cara. Véio. O carinho usar aquele chapéu do seu Madruga. Sim, sim, Ele tá sentado no chão, assim, ó. Caramba, Sem o um chapéu, <risos> mas com seis chicletes na cabeça. Nossa, mas... eu, caralho, Tro... velho. E o cara... Se eu, beber no isso? caso. Trollagem massa. É, né? eu, eu esqueci é. que tinham roubado minha carteira. É. De tanto que eu ria da cabeça dele com chiclete. Cara, Não, eu falei, mano, eu nunca vezes... mais tomo tequila na vida. Cara, tequila. e é perigoso, é. né? Porque assim, eu tava mostrando Pode um tomar, vídeo... Pode tomar uma, né? Não precisa é... tomar uma garrafa, caralho. Eu tava mostrando um vídeo pra um amigo a semana passada. No Japão, os caras bebem até cair na rua. É De mesmo? verdade. Eles caem na rua. Você vai na rua, tipo, 5 da manhã, caras fica tudo gelado, no chão com o celular assim, ó iPhone, carteira, ah, e ninguém rouba viu. lá, né? Os caras não roubam, então... Ah. É porque claro, todo mundo tem. Eu olhei, mostrei, aí eu falei, BC, assim, eu vou voltar. <risos> porque, cara, é bebem até eu já tive situações que cair. eu acordava assim, e falava, mano, tô vivo. Tem mais um, tô é, eu, eu bebo cerveja, tá eu logo, bebo, tipo, é vinho, Rô. essas coisas. Hum, tequila, cara, não, não dá. Tequila não ah, tem obrigado. como. Ah, obrigado. Eu, às vezes, aco acordar... Agora não, tô bem suco adoçante, O seu. É açúcar o meu Sante. açúcar, por favor. Açúcar, é. O meu tal açúcar, né? Então tra traz um para mim aqui, ó. Toma aqui com açúcar, gatinho. E aí eu acordava, ah, é. cara, tipo, abria, putz, estou vivo. Peraí. Henrique, é, vê se não tem nem uma cicatriz. Fígado, né, tá aqui. E aí uma vez eu acordei, eu com cara, da... com umas eu botas, umas botas diferentes da minha, cara. Tipo, alguém... tá porra! <risos> com as botas, cara, te juro. Alguém deve ter me enrabado. <risos> Tô... Gostou da... Você nem percebeu. É, gostou cara. do meu fiofó, gostou da minha bota. <risos> me... <risos> Literalmente me fudeu de vários, <risos> vários ângulos. Caramba. Cara, surreal, no bro. Caramba, surreal. Surreal. Não, ó, mas, mas isso foi é engraçado que, Álcool que a é gente, coisa do Demi A gente tem é aquela imagem de japonês, um puta povo sério. Oh, né? Os caras, se um... for que eles bebem mano, até cair. Até cair. Até não tem é limite. É, não tem limite. É pra beber. Mas, cara, até cair. as pessoas mais sérias são as mais perigosas com essas coisas. É mesmo? É, né, cara? Porque é, quando, é onde você extravasa. Bom, verdade, você fala, verdade. Mano, Chegou né? hoje eu vou. É. Deixa comigo. Mano, os caras trabalham muito. Muito, né, cara? 14, é, 20 é. horas. Hora Dorme pouco. hora que pode dar uma... É, cara. É. Eu também, no caso deles, fazia isso mesmo. Bebê eu, até bebe cair. até cair. <risos> Vou beber até cair. Caralho, velho. É doideira isso aí, cara. É foda... É, você imaginava é, que o japa não. bebia até cair, Eu não imaginava, eles... cara. Não, você vê nas ruas, cara. É, então os caras tá caem mais tipo bicho. a Walking Dead. Os caras Mas índio também é assim. De, é, de, de tela e telo é. tudo, cara. Caralho. eu acho que, que o ser. homem é assim. O índio também. Você pega o índio e diz que os, cara, os, os indígenas... E eles fazem a cachaça deles, que né? que os indígenas é, também é. são os mega-alcoólicos. Bebe pra caralho também. Eu tinha... O russo bebe pra caralho. Todo mundo bebe pra caralho. Mas é. russo você já imagina. O frio? Japonês eu não imaginava. Porque eles são tudo sérios, né? Pô, Ui. Eu não sei, já é onde? da moda zoeira, da, mano. Mas quando eles honra. bebem, eles ficam loucos, cara. Ficam loucos. Só eles? Loucos. Não, não <risos> só <risos> eles. <risos> não, mas assim, tu vê o cara serão aqui, eu tô aqui contigo. Fui uma reunião, só japonês e tal. Depois a gente saiu pra comemorar. Falei, uhum. os caras tudo sério. eu um então, me metendo não, a linha é. aqui também. Opa, não, tô tranquilo e então. tal. Daqui a pouco. Começou a Os caras loucos cantando o karaokê, karaokê. Tudo errado. Né? Cara, todas as nações, <risos> todas as todas as nações têm, né? O Perfeito. seu escape, Perfeito. né? Ai, porque. Os, os gregos tinham vinho, né, cara? O vinho que veio pra né? cá junto com o colonizador, enfim. E a vida, cara, assim, até puxando um pouco, né? Pra filosofia, é... a vida em si, cara, não se basta. Inclusive o momento que a gente tá vivendo. Por isso que a gente precisa de arte, por isso que a gente precisa de rir, e por isso que a gente precisa de uns um psicoativos, cara. Não, não, não rola, assim. Oh. Eu tenho um amigo que eu adoro, cara. Ele vê um cara lascado no chão. Bebaço. beba Bebaço. Aí ele chega e faz assim, ó. Esse é brasileiro. <risos> Com orgulho, bicho. É, Esse é isso aí, né? pô. Esse, né, cara? E é isso, assim. Nós somos também uma nação. É, massacrada todo dia, né, é. brother? Assim a gente, e a gente nós que... artistas e, a gente tá quando, às vezes nos lugares. Capricha, né? Lógico, né, quando cara? É, festeja, capricha, né? Precisa. Porque nós gostamos de uma festa, né, é, Nossa, é, cara? Que, que, que bom, parido. né? Que, que bom, bom, que bom. É que bom né? Eu falo, junta nós quatro e faz um churrasco na tua casa. Vai ficar bom. os quatro loucos. É. Certeza. Vai ficar uns quatro. Mais solteiro, né? Não. tô solteiro. Não é bagunça. Mais casado é mais tranquilo. Eu gosto de ser casado por isso que minha mulher põe. É, outro dia você não... foi num show, tava num show e não conseguia falar, né? Que a gente tava louco os dois. Você mandava recado no celular, eu te mandava. Ah, é verdade, ah, Porra, é. É Mas eu tava dois anos sem sair, bicho. É ele falou: quando você tem oportunidade de extravasar, você, você extravasa, sim, né, cara? Sim. Não precisa Porra, ser solteiro, não precisa não. ser. Você não fez nada de errado. É, Zero? Pa... Mas é Cê que ele sua Você quer relaxar, é, Então, Você quer ficar de boa. É, e a gente que trabalha na noite, vocês com certeza, né? Ou, ou já trabalharam na noite. Eu, muito é, às, na vezes, noite. Sim, às é, vezes sim. É... Cara, no meu caso, assim, você precisa estar desperto, né? Desperto. E essas coisas despertam você. Né? Além de que a, eu acho que às vezes a embriaguez ela leva você a um lugar e outros psicoativos, ah, leva, né, mano, que faz uso, leva, leva você para uns lugares que que, que sabe, você te relaxa, já... você olha a coisa de outro <risos> ângulo. <Eu> tá <tô, risos> <tô> imaginando onde <risos> um um leva para a sarjeta... <risos> Não sei. É. <risos> pro pro limbo... Leva fazona. Pro limbo, limbo. Leva mesmo. É. Não, mas aquela velha história é, Ai, sem, sem moral, a gente mora precisa ficar sem moral também, né, cara? Acho que não. Na gente tem uma, é, A gente tem uma, meu. Juro por não. Deus. Não venho a com gente, hipocrisia, a gente Luiz. No, no, no antigo eu... lanterna. Eu, bode, Gerson, enfim. E bicho, tomando, velho. E tomando. Eu tava nessa rolê? Não, graças a Deus, não. <risos> bicho, a gente tomando, velho. E meu, e, o último dia da vida, sabe? Nossa. É. Mano, eu sei que 5 da manhã aquele palco da frente tinha acabado a banda. E ficava a bateria montada. A hora que nós saímos, ah, nós somos uma banda. Nós subimos no palco, arrancamos as calças e cara, tocamos de cueca. Nossa, velho. Aí, nego, faz. Ah, não, não fiz isso, cara. Eu, ele, bode, todo sim, mundo de sim. cuequinho, baixou as calças e tocando bateria. Eu falei, bicho, que. Caralho, velho. enquanto você lembra o dia assim. É, você fala cara, situação, cara, que situação. E ódio. Não, eu o é, que... dia assim. Só faltou é ficar né? pelado, né? Vergonha do é, é, caralho. E é importante fazer essas coisas pra gente ver o quanto a gente é ridículo. É, é, importante. é, a gente é importante. É ridículo, cara. Até pra onde a gente pode ir, né? É adolescer, é, cara, né? Adolescer, é, é adolescente é isso. É isso perder mesmo. um pouco o limite. É isso mesmo. Sabe? Ah, tem que, mas tem que ter um limite, porque quando você bebe muito, <risos> você fica muito. Olha quem fala. Eu tô tentando me ajudar, cara. Me tentando me ajudar. Eu também tô controlado. Porque você sai pagando pra todo mundo. É isso, né? É, e do dia seguinte. Você fica rico, cara. bonito. É. Você fica. É o garanhão, garanhão é... Sincero, é Pegador. Ô, pegador. Eu, eu fui na. Eu, tive, eu, não, eu não falo inglês. Eu tava na Tailândia, briguei com a mina na época. E aí saí pra beber. Entrei num bar lá. E eu não sabia falar, peguei e dei uma nota lá Libras. cara. Libras. É, aí eu falei... Bia, eh, <risos> eu sabia Bia. Eu sabia, você cerveja, Bia. Aí o cara falava, Bia, oh. me deu uma Bia e não tinha troco. Ele, eu entendi que ele falou, não, não tem troco. Eu entendi isso, também pode nem ser. Aí eu falei, ah, então paga aí pra galera aí. Aí ele pagou pra galera que tava lá no balcão. Os caras vieram meus amigos aí. Ah, e fica nem... brother na hora. E não entendia o que eu tava falando, nem ele Fica <risos> brother na hora. E começaram a pagar cerveja pra mim, tequila, eu fiquei louco lá. Não conhecia os caras, não sabia o que eu tava falando. com uma turma yeah, que você não conhecia. Não, não conhecia num país cara. que você não conhecia. Louco lá. Pra quê? Caralho, eu já fiquei bêbado velho. em Barcelona, deitado no chão da rua. É, bêbado. aí, velho. cara, tô falando. Bonito, cara. É. Bonito, eu não sabia <risos> é, dessa. É. Mano. Não, eu encher a cara <risos> no outro lugar. Na sarjeta em Barcelona, velho. Eu fiquei... É... Aí, então, foi Isso, a minha mulher ainda, minha mulher eu, ainda... Eu, ó, eu, eu, eu, tomei, igual, eu, eu tomei um foguete... Em Nova Orleans. A rua cara. brilhava, pelo no menos. No Mar de Graves. <risos> a gente acabou de gravar... Legal, brasileiro. Acabou de gravar que eu fui Esse embora... É brasileiro. Que eu fui embora que eu, me, eu, eu mexia com as polícias na rua. Os caras falavam. Eu, eu, eu, eu não lembro. Eu já fiz isso. A gente foi embora meio carregado. Você já fez isso, carregado. isso já. Mexia com o polícia. E os caras falavam que com os polícias. Os isso polícia dava risada. Porque o cara via o estado que a pessoa tava, né? <risos> eu, tava, eu também... Aconteceu em Orlando. Eu tava... Tinha uma fitinha aqui e eu tava do lado. Você não pode beber fora do bar, né? Todo mundo sabe disso. Aí eu tava do lado de fora aqui, conversando com a galera aqui, a bebendo, a polícia, oh, não. aí eu ficava é. andando pra um lado, e pro outro, apareceu o Chaplin, sabe? É. o policial, mano, e os caras, cara, você é louco. Aqui não tem, tem. Essa é paulado, os caras. Pelo menos que... a Lua do Mickey, então ficando uma coisa mais infantil. <risos> é, só tipo é, O guarda cara, que a lua que do Mickey. E a arma é. do Mickey também. É. A arma do... é. A arma do... é. Mas beber a fora é melhor. 45 Eu... do Mickey. <risos> ah. Não, e essa coisa, né, cara? É, é, pra que moral se você não é do local? Se você não é daquele lugar, então, aí. Mete mas você é, profe... é, então, mas aí é engano. Mas aí você pode fazer uma merda e ir pra cadeia, né? É, não há dessa. A gente gravando o. O Mardi Gras lá em New Orleans. E, puta, o V a gente tava umas tomadinhas pra animar, né? É. E o Vesgo daquele estado já, Sei. né, meu? E ah, era e, e é engraçado que é um carnaval meio esquisito. Que passa uns carros alegóricos, com umas fanfarros, os nego tocando corneta. Que doido. E, é doido, cara. E eles é. jogam os colarzinhos que depois você vai na Bourbon Street, põe nas minas e mostra o teta pra você. Olha é. é. que coisa é. gostosa. E aí, bicho, ah, e o delícia. Vesgo já é louco na rua. Ele não me inventou de mostrar a bunda? Não. E pro carro passando, ele. Mo... Irmão. Car... Veio uma polícia, uma, uma mulher da polícia, mas deu-lhe um bufete. Deu? Na cara? Mas um bufete. Ai, que lindo. Ele falou o seguinte: a próxima é cadeia. Car... Eu assim, ó, comigo. Eu falei, assim. Ele, ele ficou bom na hora. Sorry, sorry, sorry, sorry. A próxima é cadeia. É, e lá não tem. Com câmera e microfone e o caralho na mão, irmão. Eu falei: Vesgo, para. Por favor, irmão, não. que você vai pra cadeia. É, cara, você não vai tá pra... na cara. Um bufete. E na... não... Ele gosta de não... apanhar, você ele... não tá entendendo. Porra. Mas Já... que ele foi mostrar a bunda. Já iniciou o Windows na a rua, hora. A rua, hein? a rua. <risos> <risos> na hora. E a rua é o seguinte: é o Zeinho, criança, todo mundo vendo o desfile. Que louco. Então acho que a mulher falou: o que esse cara tá louco mostrando a bunda? E não foi homem não, mulher, cara. Ela atravessou, viu ela atravessando assim. Sabe que vem até marchando. Sei, sei. E rá! Eu falei, opa, eu já saí de perto, eu fiz que eu não conheço. Cara, cara, que vai cara. sobrar pra Os mim, Os americanos né, é? são muito estranhos nesse quesito aí, cara. De, de festa, né? De, não, de... nesse quesito de... Eles estão bem-humorados. Do... Do, do Não, do nada. Ah, vem sim, uns... depende do que você faz, é. Vem um ser humano... Eles são secos, né? Na hora de falar. Ah, é assim. É caralho, isso. velho. É. Eu tava indo pra fazer show nos Estados Unidos. Eu, porra, o Liro, meu iluminador, cara. A, era o moço, eu falei, pô, chama ela aí, tá perto dele. Foi brincar. Não, ele só deu uma chamada na comissária, assim, ó. Pra e quê? E ele encostou nela? Só fez assim, ó, oi? Aqui, assim, tipo, chamando Nossa. ela. Meu amigo. Ela quase prendeu o cara. Veio é, o cara. a mão, E é. ele se ó. <risos> que isso gente Peraí, aí oh, é, ela pô. começou Aqui eu falo isso que é falo que ele acendeu tá ela né, que não pode encostar a mão é, é. meu uma puta cagada no voo. calma aí gente pelo Climão amor de Deus é, né? é uma coisa costumeira pra é, gente né? é. porra é fato é. É, é. a gente é muito afetuoso né cara muito é. muito assim, ah, eles viagem... abraçam eles não tem muito esse contato que nós temos, cara. Tem uma parte da nação do mundo que é oco, de afeto, assim, sabe? Por isso que é o grande diferencial da gente brasileiro, cara. Eu viajei pouco para fora do Brasil, assim, mas de todos os lugares que eu fui, eu, eu voltei dizendo para mim, puta, como eu gosto do Brasil, como ah, eu não, gosto do brasileiro... Ponto...